Olá pessoal, tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo Nesse vídeo aqui pessoal, eu vou estar explicando para vocês como transformar o polvilho tá? O polvilho em uma é, goma para tapioca, tá certo? Teve alguns inscritos no canal que me perguntaram, eu fiz aí o um tutorial de como fazer uma tapioca de coco e ele, eu, eu fiz com, como sempre eu faço, né? Com, com a goma pronta, como todos devem fazer. E eles me perguntaram como é que ele transforma o é, um polvilho numa, numa goma. Então eu resolvi fazer esse tutorial para mostrar para vocês. É muito simples, tudo que a gente vai precisar é de uma vasilha, tá? Dependendo da quantidade, pode ser maior ou menor. Do polvilho, aqui tem um quilo de polvilho, tá? Isso aí a gente compra nessas feiras aí do. No Nordeste ou em casa especializada, tá bom? Os produtos naturais às vezes e a água, né? A água pode ser natural, não precisa ser gelada nem quente, não. Tá bom? Então a gente coloca o povilho. E agora a gente vai acrescentando, acrescentando água até ficar mais ou menos um dedo para fora de água. Né? Ou seja, a, o porrilho tem que ficar submerso à água. Esse um dedo de água que fica sobrando, a, o próprio porrilho vai puxar ele. E depois que puxar, que ele assenta a água, fica tudo é, só, só a goma, aí ela está pronta. Né? Não precisa colocar mais e é só você, no caso, faz, enxugar ela. Pronto pessoal, ela aqui está submersa, agora aqui a gente vai aguardar aí umas duas ou três horas né, esperar ela sentar, tá certo, tem gente que coloca de um dia para o outro, não tem problema nenhum, tá bom, o importante é o resultado final, quando ela, essa água secar, ou seja, o porvilho absorver toda a água, aí é hora de você tirar dessa vasilha e, e enxugar o resto da água que tiver, jogando ela, expulsando ela do, do, do, do polvilho que já está umedecido. Aí ela vai estar pronta para você peneirar para poder fazer a tapioca. Você pode peneirar logo em seguida, após tirar ela daqui, como também pode deixar ela num saquinho, numa vasilha, e só peneirar no dia que for fazer a tapioca, tá certo? Então é isso aí estão vendo que ainda tem água aqui dentro, ou seja, eu coloquei muita água, tá? O que, que a gente faz? A gente tira essa água, que é o que eu vou fazer agora, tá bom? E vamos ver como é que vai ficar para eu dar, fazer o terminar de fazer o processo, tá ok? Vamos lá? Pronto, pessoal. Aqui é eu já tirei toda a água, vocês ver como é que fica, tá? Ela fica assim, ó. Ela já tá pronta para fazer. A peneira tá certo, então nós vamos botar isso aqui numa outra vasilha maior para poder eu, eu diluir isso aqui, tá? E, e fazer a peneira. Então, pessoal, ela fica assim, ó, tá? Ela, a gente que, vai quebrando ela, ela fica em pedaços grandezinha, a gente vai quebrando, tá certo? E ela fica desse jeito aqui, ela, essa aqui é a, é a goma, né? Vocês viram que ela era um polvilho e virou uma goma. Por que que virou, virou uma goma? Porque ela foi umedecida, tá? Ficou de molho aí 3, 4 horas umedecendo, agora ela virou uma goma, não é mais o polvilho, tá certo? Então nós vamos peneirar e vamos fazer uma tapioca, Tá ok? Esse processo aqui que eu vou fazer eu já fiz uma vez, já mostrei pra vocês quando eu fiz a tapioca é, de coco. Uma tá, como fazer uma tapioca tradicional de coco, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho só pra explicar pra vocês como é que peneira. Simples, vocês vão só botar aqui né, e fazer a peneiragem. Vai rolando assim, ó, tá? Ela fica em, em pedaços mas à medida que você vai é, ralando aqui, tá vendo? Com a mão. Ela vai peneirando e vai caindo lá embaixo já peneiradinha. Pronto, ali ela tá pronta para fazer a tapioca, tá ok? Pronto pessoal, aqui ela tá pronta para fazer a tapioca, tá? É só colocar na vasilha, para quem não sabe como fazer uma tapioca, é só entrar no meu canal e ver lá como fazer uma, tra... uma tapioca de coco tradicional do Nordeste, tá? Esse vídeo aqui, na verdade, foi para ensinar como transformar o polvilho na, na goma de tapioca, tá certo? Que nesse caso aqui ela já está até peneirada que eu peneirei, mas na verdade era só mostrar, o vídeo poderia parar nessa parte aqui, ó, quando eu deixei, quando eu deixei ela assim, tá bom? Então, para você que assistiu o vídeo, muito obrigado pessoal. Se não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber. O aviso de novos vídeos Toquei tá ok, um abraço, fica com Deus, até a próxima a todos.